Fala comigo meu pessoal, para você que é novo aqui, meu nome é Cláudio, seja bem vindo ao canal aí Plante Comigo Hoje nós vamos falar sobre essa planta aí maravilhosa né que é a Bugueville primavera Conhecida aí como Roseira do Mato, entre tantos outros nomes Se você ainda não cultiva essa planta, após você assistir esse vídeo Com certeza você vai se apaixonar com essa planta maravilhosa uma planta 100% aí brasileira, uma planta de cultivo muito fácil para você que não tem tempo aí de cuidar de planta, mas que ama planta, principalmente uma planta florida. E a Bugueville, ela é uma planta fácil de cuidar, uma planta de pleno sol, uma planta que não requer... Muitos cuidados, muita adubação. É uma planta que você pode plantar ela aí num cantinho aí do seu terreno, no seu portão. E que ela vai dar muitas flores. Na verdade, essa flor né linda, maravilhosa, que você vê aí, ela é a brate, né da planta. A flor mesmo é esse botãozinho pequenininho aí, branquinho, amarelado, que você está vendo. Mas é uma planta, né? muito linda, ela criou esse brate para poder atrair aí é, os insetos, as abelhas, entre tantos outros é, animais que sobrevivem das plantas. A bugueville é uma planta que você precisa, né aí no seu ambiente é, residencial, principalmente em ambiente pequeno, você precisa de realizar bastante poda para que ela brota para que ela vem essa brotação e a brotação que traz exatamente essa flor linda maravilhosa aí que você está vendo na natureza ela não precisa dessa poda automaticamente ela joga todas as folhas fora e torna florir isso acontece aí duas três vezes ao ano mas em casa no vaso você pode ter essa floração aí o ano inteiro, se você manter a poda em dia, se você manter a sua buguevila em pleno sol, você vai ter uma planta aí florida o ano inteiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, de deixar aí seu like, e até o próximo vídeo galera, trazendo dicas de como cuidar de plantas em casa.